Malador. Por que você saiu tão feio, Thiago? <risos> Olá todo mundo, eu sou a Isa e vocês estão vendo nesse vídeo pela primeira vez aqui no YouTube O meu cabelo novo, o que vocês acharam, eu amei Quem me segue no Instagram já viu ele no dia que eu fiz Inclusive hoje... Ele já deve estar desbotado. E você pode ver como é que ele tá atualmente no meu Instagram. É só me seguir lá, só aparecer lá que eu sempre estou postando stories. Mas hoje a gente tá aqui para falar de The Sims Mobile, que eu sei que vocês gostam. Perdoem a demora de postar esse vídeo, eu expliquei no canal. Falei que ia atrasar um pouquinho, porque o último não tinha dado tantas visualizações como eu queria que tivesse dado. Então eu atrasei um pouquinho esse vídeo, mas eu avisei. Vamos lá? Eu não sei o que, que, o, o, que o menino do Stranger Things está fazendo aqui no meu celular com o Walk e esse cabelinho. A guia do explorador se está convocando todos os caçadores de tesouros. Receba pizzas no evento pesquisa. Use pizzas para procurar relíquias antigas e coelhos dourados em eventos. Ganhe prêmios. Ah, mano, se for um evento legal, a gente vai participar, né? Se não for, a gente vai participar mesmo assim. Acho que eu cheguei tarde, né? Porque falta dois dias pra acabar. Cadê eles? Estão trabalhando pra gente ganhar dinheiro, não né? esqueci. Sai! E aí, deixa eu jogar o jogo, por favor. Nossa, tem relíquia já, só porque eu trabalhei. Obrigada, deve ser tirado do corpo de algum paciente. Eu leio o tarô. Você quer ver que as cartas têm dizem sobre seu futuro? Minha amiga! Eu também leio o tarô. Vamos lá buscar o outro. Será que dá pra usar os dois sims pra participar desse evento? Vamos lá. Iniciar, seis horas, né? <risos> Toda vez essa palhaçada De 6 horas Lambari? Por que o nome dele é o um nome de peixe? Lambari, meu irmão Descobre algumas relíquias antigas É o nosso filho Parabéns Pro nosso filho E agora, galera Que se tirar o Samuel daqui Cadê ele? Ai, ele já virou um adulto Amado que você saiu tão feio, Thiago Thiago, o que, que é isso? Tira essa parte. Ai! Ele ficou feio As orelhas, eu quero arrumar as orelhas É galera, a gente A gente ia tirar o Samuel e jogar com o Thiago Mas eu não quero tirar um filho do Thiago Bora pra ter outro filho Samuel e o Thiago mesmo Ai, que vem a menina daí. Eu não consigo nem expressar a minha indignação de como esse sim saiu feio. É tudo assim. Ai, cara, o que eu fiz de errado? Ah, assim ele ficou melhorzinho, Será que ele pode fazer alguma caça? ai ele pode fazer a próxima já, entendi. Caramba, aí é, aí é legal. Se eu tenho vários cinza, eu posso ir fazendo toda a caça, assim. Poxa, bem legal desse cinza. Essa, essa é uma evolução e tanto, né? Nossa, galera, eu não sei o que fazer agora. Se a gente tem outro filho, se a gente adota outro filho, enfim. Ou se a gente usa o Thiago, mesmo ele sendo feio. Ixi, agora será que eu tranquei meus dois cinza eu não tenho mais o que fazer com eles? Meu Deus, tá chovendo muito aqui, gente, com muitos trovões. Tô com medo de cair e eu perder tudo que eu tô fazendo no meu áudio. Meu, aparentemente eu sou burra e travei meus cinza, agora eu não tenho mais o que fazer. Perdoa eu muito... Foi só um update rápido e um vídeo pra vocês verem meu cabelo novo. Eu espero que seja o suficiente pra vocês hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no canal e de deixar o seu comentário sobre o meu cabelo, sobre esse vídeo, essa série e tudo mais. Tchau!